que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Glória a Deus. O Senhor, ele ele não revela seus segredos para qualquer um. Ou para pessoas que que fala demais. Né? Que não sabem guardar segredos. Porque tem pessoas que você fala uma coisinha para ela aqui, e pede para ela, por favor, não fale para ninguém. Olha, isso é segredo, ninguém pode saber. Ah, tá bom, não vou falar não. Mas quando sai na porta, já vê uma pessoa... Sabe, fulano? Olha o que esse clano me falou. né Então está aqui, Salmo 25, versículo de número 14. Diz assim, o segredo do Senhor... É para os que o temem. E Ele lhes fará saber o seu conserto. Glória a Deus. Porque o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Ele nos fará saber o seu conserto. Ele nos fará saber coisas profundas. Mas é segredo. Quando é segredo, não é para falar para os outros. Não é para contar para ninguém. Então que nesta noite nós possamos aprender que os segredos de Deus não é para ser espalhados. Tem gente que gosta de espalhar tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que ouve, tudo aquilo que vê, tudo aquilo que as pessoas falam. Gosta de sair espalhando. Mas o nosso Deus não aceita esse tipo de coisa. O Senhor, Ele nos confia os seus segredos, mas Ele só confia àqueles que o temem. Àqueles que são capazes de guardar segredos e de temer ao Senhor, para que não fique falando coisas. E revelando os segredos de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo disse que esse tal homem foi arrebatado ao terceiro céu. E a este homem foi revelado coisas inefáveis. De que ao homem não é lícito falar. Paulo, ele foi até o paraíso. Eu imagino quantas coisas ele viu lá.